Eu sou a Isa e hoje estamos aqui para decidir qual que vai ser o estilo do meu café. E descobrir o resto da história da mulher lá, que a gente não sabe nada. Eu cumpri o que eu falei, tá bom, gente? Eu só jogo gravando. Eu não entro desde o dia que eu consegui a galanga lá para fazer o um negócio da mulher. Até hoje. Vamos começar aqui vendo qual vai ser nosso prêmio, né? Nosso, nosso negócio ficar girando que, beleza, vamos ver o nosso prêmio. A gente sempre consegue alguma coisa, né? E nada. Tem nada de novo. Tava olhando aqui no outro vídeo, que teve quatro comentários. Um deles era sobre COVID. Mas a maioria falou Loft. Duas pessoas, no caso. E vai ser Loft, gente. Eu só não tenho certeza ainda se eu vou fazer isso hoje, se eu vou fazer isso aos poucos, porque... A gente tá com dinheiro, né? Que então aqui, ó, a gente vai conseguir... Não era galanga, né era ginseng? Vixe, eu nem sei. Era galanga, eu acho. O que eu tenho que fazer? Ah, chá com galanga, leite e caramelo. Então vamos fazer. Chá, bom, galanga, leite e caramelo. Cadê ela? Gente, eu tô fazendo esse vídeo contra as minhas próprias regras, tá? Porque normalmente eu só faço um vídeo de uma série quando a anterior tem no mínimo 100 views. E essa tá com 94. Se esse vídeo agora de My Café não atingir 100 views, eu não vou fazer mais outro vídeo, tá, gente? Vai encerrar a série e só vai ter outro vídeo quando esse tiver sem views. Que não quero falar com esse velho Cadê ela? Ah, ela tá aqui. Ela chegou, ela chegou. Aqui está essa com langa, leite, caramelo. Obrigado. Obrigada, mas tudo bem. A proposta de volta à história. O telefonema para a polícia veio da minha vizinha. Aparentemente, ela não queria salvar a vaca, mas a árvore. Lembrando que eu estou completamente perdida nessa história. Porque eu não li as coisas. Agora a gente tá lendo. Minha vizinha é fascinada por bonsai. Você conhece aquelas pequenas árvores anãs? pequenas árvores anãs. De algum modo o animal entrou no jardim e sentou em cima da melhor árvore da coleção. Deixe-me ver as anotações. Uma cerejeira estilo Fukinagashi. Eu vou pesquisar isso. Gente, existe de verdade? Vocês estão vendo? Parece que levou uma ventania e foi embora. Então você descobriu como a vaca foi parar lá? Não, embora tenha uma teoria. Qual seria? Poderia a vaca apenas ter se perdido e confundir o seu curral com o jardim da sua vizinha? Quem que é minha vizinha? No entanto, há apenas um problema com isso. Como a vaca chegou até o jardim, ela está cercada por uma cerca de 1,5m um de altura. Parece que tem mais coisas história que você possa ver. Sim, mas eu acho que cheguei no beco sem saída. O que mais disse o Watson? Ele me ensinou algo sobre uma piscina sendo inundada. Gente, eu tô perdida nessa história. Tá, eu tenho que falar com o Holmes. Ganhei muitos XPs. Só que eu tô perdida nessa história. Calma, vamos ler aqui. É, de fato, a gente não sabe mesmo da vaca. Quem que descobriu o detalhe da vaca? Gente, eu não sei de onde veio o caso da vaca, mas enfim, eu preciso falar com o policial. Tivemos um chamado anônimo na delegacia. Como você se lembra, naquele momento o telefone estava tocando fora do gancho. Alguém estava ligando e nos incomodando por alguma razão. Então ouvimos o endereço do prefeito. Entendemos imediatamente que era sério. Algo alagou, alguém estava se afogando. Corremos para lá com nossas cidentes ligadas. Dirigimos até a casa do prefeito, batemos na porta, mas ninguém respondeu. Começamos a suspeitar e ouvir com cuidado. Então ouvimos algo cair na água e borbulhar. Então roubamos a porta e entramos na casa com armas em punho. A vinha vapor em todo lugar. Visibilidade zero. Sentimos alguém, então hoje a e era o querido prefeito Nada, não aconteceu nada, gente Não é nada, essa história não é nada Enfim, tá rolando uma treta Que a vaca apareceu No jardim de alguém E ninguém sabe de onde veio No mesmo momento alguém ligou Pra casa do prefeito Foi isso que eu entendi Alguém ligou falando uma denúncia pra casa do prefeito Pra meio que tipo sumir os policiais Aí... Ok, agora que todo mundo foi embora A gente vai começar a construir nosso loft Vamos lá Loft. O que a gente tem que mudar? Vamos mudar o assoalho primeiro. Agora papel de parede. E a gente vai gastar todo o nosso dinheiro. Tá? Até não tiver mais dinheiro. E é isso. Aê! Já mudamos algumas coisas. Deixa eu vender aqui com a mulher. Hum, compra algumas mobílias. Nossa, e isso. Pode comprar. Tô vendendo tudo pra ela. Isso aqui tem que pôr? Não, né? Bancada... Nossa, mas tem que ficar pegando um por um, assim? Não, não é possível, gente. Não é possível. Isso é trabalho escravo. Eu já venho, vou fazer todas as bancadas. 2000 sério, a construção desse jogo é horrível. As ferramentas de construção são péssimas. Fica voltando pro canto, tipo, o jogo é tão bonito, tão bem desenhado, sabe? Mas é, é, é péssimo nisso. Se você gosta de construir, você não vai querer ficar construindo nesse jogo, sério. Não é bem construir, né? É decorar, mas olha, meu Deus, é uma hora pra arrumar isso daqui. One eternity later. Foi, troquei todas as bancadas. Olha, essa pessoa quer alguma coisa aqui. O que, que ela quer? Latte com caramelo. A gente já tem o latte aqui, então. Isso, isso não é latte, né? Isso é cappuccino. Vamos ver se ela descobriu. A fala chamada sobre a piscina e outros pequenos eventos vieram do mesmo lugar da cidade. Ele roubou meu latte. Desisto. Eu não quero. A gente já começou a mudar no seu café. E eu quero entender esse mistério da vaca. Que vaca é essa? Da onde surgiu isso? Que eu não lembro. Se alguém lembra, me fala. Porque eu não lembro. Se você tá gostando, não deixa de deixar o seu like. De se inscrever no canal. De compartilhar esse vídeo. Lembrando que só vai ter o quinto my café se esse tiver 100 views. Tchau!